Meu sorriso é ver A favela melhor Todo mundo vencer E ninguém na pior Meu filho de Lacoste Minha mãe de Dior Quero ajudar sem receber Só quero pôr o meu relógio você nunca vai ver Eu marolando de Calvin Klein Enquanto meu filho em casa pergunta Acabou o iogurte, cadê o biscoito, né pai? Fui criado na rua Sei que a vida é o maior desafio Se for preciso, anda até descalço Um filho meu não pisar no chão frio É tudo, feliz dia das crianças Meu sorriso é ver a favela Todo mundo vencer E ninguém dá pior Meu filho de Lacoste Minha mãe de Dior Quero ajudar sem receber Só quero os bons ao meu herói